Rapaziadinha, maneira! Tô colando aqui para mais um podcast com vocês e hoje, especialmente aqui, esse mano que pô, já me fez ir muito nas noites aí de volta redonda. O cara mais conhecido de volta redonda, como o FP. Tu bar... aí, não? Mas vim, tá cabelinho ou como o Bubu fala lá, FP do metrô. Peda do metrô. É, do do dias, bala, é. Cara. Porra, Mano, que pô, cara. Mano, pô, maior satisfação te, te receber. Aí, pô, primeiramente, Alquim, Alquim, Alquim. Alquim. Que a gente fica né? Proteção, né? Oh. a gente come. dar hum. aquela proteção. Começar desse jeito mesmo, né? E, cara, pô, maneiraço você ter colado. Eu te convidei. Eu, te, eu tô um tempo sem ver a galera da balada, a galera aí da, das noites aí. E tinha um tempo que eu não te via. Eu vi agora você que você tá fazendo as produções e tal? Pô, graças a Deus, mano, os projetos estão começando a andar, mano. Tipo assim, eu acho que é uma coisa que eu sempre queria antigamente, só que, pô, antigamente não tinha sem meio que... Não, não juntei uma galera boa para abraçar o, o papo igual agora. Tipo assim, juntamos um pessoal que realmente quer trabalhar sério, mano. Na pandemia que nós tá aí, achamos moleque bom aí de, de ideia, bom, tipo assim, também sonhador igual eu. Igual muita gente é, mas não só sonhador, mano. Sonhador que tem atitude também, né? Tipo assim, não é aquela... A que só sonha e não faz nada. Não quer, tipo, sonhar e não quer, pum, também não mexer no bolso. É. quer que todo mundo... É, como é que fala mesmo, é... Tipo assim, quer, que a, quer ajuda, mas não quer uhum. ajudar a ajuda ajudar. dele. Entendi, mano. Entendi. <risos> Meu mano, pega aí, ó. Então é, o suco, né? Tudo Porque aí, tá aí, entendeu? Que tá aí na firma pros amigos da firma e a parada é o seguinte, né, cara agradecer aí aos patrocínios, agradecer os amigos que tá dando aquela fortalecida na divulgação, agradecer também a galera que tá dando comentada aí nos vídeos tá curtindo, tá dando aquela fortalecida que é o combustível aqui pra gente continuar com o nosso podcast continuar aqui com o nosso projeto que ainda tem muito amigo bom para trazer aqui a galera aqui da região, entendeu? E, cara, a gente já começou meio extrovertido aqui, meio, meio brincando. Mas se apresenta aí pra galera aí, pra galera que não te conhece ainda. Rapaziada, quem não me conhece, sou mesmo, DJ Cabirinho. É, conhecendo aqui na região, aqui, que acho que todo mundo já me viu e com... também confundiu com o FP, Agora é né? produtor, né? Mas... É, estamos nessa pegada aí, né? Graças a Deus... Pegamos os moleque, moleque bons aí de onda, uns moleques talentos, uns moleques que me impressionou. Tá me impressionando cada dia mais. E tão cada dia mais perto, né? Tipo assim, nós estávamos no um projeto, tipo assim, de ver, pô, os caras lá de longe estourando, igual aquele Menor K lá, que, pô, nós aqui pertinho, nada. Igual o meu parceiro MK fala, tipo assim, menor estourou porque o sonho é qualidade, né? Tipo assim, não é só o menor estourou por acaso. E é isso que nós estamos buscando hoje, mano. Né? Vamos buscando é fazer uns trabalhos de qualidade com a, com a gaiola daqui da região mesmo. Se deu na fé, vamos trocar um, dois, três, quatro. É isso, né, cara? Eu acho, eu acho que o, o que faltou até agora aqui na região é só foco. É só um pouquinho mais de foco e um pouquinho mais de gente se, se ajudando. Porque na, a, no, no funk, aqui na região, a gente tem muita gente boa. Tanto a galera que compõe, quanto a galera que produz, quanto a, gole, a galera que canta. Aqui a região já... Já mandou vários, até algumas letras aí já estouraram na boca. Pô, vários, mano, várias, vários. Tipo assim, eu, pô, ninguém sabe, um dos maiores compositores do Rio é de, daqui da região, pô. É, Mikael Caneta aí, valeu, eu, tamo junto, meu parceiro. Que, pô, manda música pra um monte de gente, igual ele, tipo assim, um dos mecs que abraçou o projeto também, falou assim: ah, eu não quero mandar mais é, música pros caras, eu quero estou alguém daqui da região e tal. Todo mundo abraçando o projeto aí, o projeto tá excelente, logo logo vocês vão estar tá ouvindo, com certeza vocês já estão tá ouvindo aí, meu menino aí, vindo aí amassando, GD, daqui a pouco ele vai vir na resenha. GD, GD bolado, GD, GD bolado, eu fiz, eu tive aí a honra de fazer, né, eu acho que, eu acho que foi o primeiro videoclipe dele, é um videoclipe é... até polêmico, videoclipe aí que foi retirado do ar, mas é um videoclipe que quem sabe um dia não sai um pedacinho... Num react meu, ou então num react aí que a gente pode fazer junto aí. Pô, na fé. Soltar, mano. Mano, até porque eu não acho que foi um trabalho, assim, que a própria rede social vai embarreirar. É, tipo assim, a do GD foi mais. é... A mídia foi muito em cima dele, vai muito em cima dele também, né? Tipo assim. É... A mídia regional. É, é regional no Mas caso. A... Mas, é... Mas é isso que eu falo, a mídia regional não tá ligada com a parada, porque o negócio. Aquilo ali é arte, né? Aquilo ali foi um teatro que a gente fez ali. Isso é a mesma coisa que. É a mesma coisa que você falar, pô, os caras os cara que faz filme, tipo, tropa de elite, é o quê? É verdade, verdade. Então, mas, infelizmente, é. tipo assim, é a cabeça de muita gente é tá muito fechada ainda para certas coisas, né? Igual na parte de que aconteceu com a lá, mas. Graças a Deus, o menor tá dando a volta por cima aí. Os Estampo tá fluindo, hoje tendência do Menor é só crescer, não como só eu, que tipo assim, não é só eu que tá na nossa equipe lá, Então um moleque bom, vou até contar uma história do projeto aqui, tá conversando com o você e é. tal, fala aí, fala comigo, que é, eu e meu parceiro DJ Perna tá vindo aí com, com um duelo mixado nós dois aí, tipo assim, no começo, eu já tava com essa ideia e tal, de lançar esse projeto, pá, é, eu fui conhecer o Perna, falei assim, pô, mano, eu sou um cara que gosta muito de ajudar e tal, pá, falei, pô, fazer um projeto com perna, tipo assim, não quero fazer um projeto sozinho, que eu não, até hoje eu sempre gostei de ajudar e tal, pô, vai ser um projeto que pode acrescentar pra mim, e com certeza vai acrescentar pra ele também, tipo assim, na teoria eu sou um cara conhecido, conheço muita gente também, e falando naquele projeto, pô, pedir umas vozes com as pessoas do Rio e tal, pá, de longe, pô, e eu comecei a ficar decepcionado, eu falei, pô, o projeto não vai pra frente comigo com perna, porque... É, no Rei, muito MC, conversa contigo e tal, mas nega uma voz de danada. Não, vou gravar aqui, vou gravar ali, vou gravar lá. E aí, tipo assim, como no projeto da, da, da gravadora lá, Cabral Records, que é um negócio com, que é Cabral também, nome da gravadora é o nome de um amigo nosso, Cabral e tal. Pô, abraçou o papo e tal. Começamos a colar, colar com ele lá e começamos a ver, mané, o tanto de MC que vinha até nós. E, tipo assim, realmente eu me impressionei, que eu não imaginava ter tanto MC bom na nossa região. Maneiro. Pô, tanto MC, que tipo assim, eu conheci alguns, igual o Belo do SG nosso parceiro aí, o menor sem palavras. O GD também tá vindo nessa caminhada, eu conheci, o Gustavo também é um moleque, tipo assim, não tá nesse projeto nosso, primeiro no primeiro, mas também é um moleque bom também e tal. Só que a gente, eu não tinha essa dimensão de, de conhecer bastante MC da região e tal. Até eu vim com esse projeto, tipo, assim, muita gente chegou em mim, até um, um, um amigo meu que VH aqui da agora até perto daqui de você também, pô, moleque também sem palavras, uma voz também foda, também escreve muito e tal. E cada dia que nós ia pegando mais vozes, a gente descobria é, um moleque diferente e tal, eu falei, pô, mano, esse moleque é foda, O moleque tinha tudo pra estourar, tem tudo pra estourar no caso e a meta mesmo desse projeto meu é com perna é fazer tipo assim um projeto bom de qualidade que também é ajuda é a mostrar um pouquinho a voz dos moleques daqui misturado com Braga. algumas já carimbadas já porque o pessoal também quer um bagulho retimado uhum. que é tá uma parmos que estão na atualidade né e na tá fé mano né? vamos ouvir essa pegada já 15 sai esse, esse set aí que vai vir reventando. Vai vir com clipe, com tudo? Como é que vem? Então, esse set, o primeiro, como é o primeiro tipo, projeto nosso, vai vir só musicalização mesmo e tal, e minha. Só áudio. Só áudio. Mas é o segundo projeto, não impede, tipo assim, uhum. de a gente chegar, que a meta é nossa do Mas segundo Mas por que vocês não vão soltar o clipe dele? Então, porque, tipo assim, é... como não é, tipo assim, só de pessoal da região, no caso, tem as músicas meio que já estouradas e tal, a gente meio que ficou meio pá, assim, de o vídeo cair e tal, pá. E... As músicas já saíram, algumas? Oh, algumas aqui, tipo assim, a da rapaziada daqui não. Mas algumas que estão lá, como tá mesclada com algumas daqui e algumas de lá, tipo assim, até para dar uma evidência maior pro projeto. Porque a gente bota fé no projeto, tipo assim, no, no podcast... Que vai ser um negócio de qualidade. Mas a gente também tem que botar o que a pessoa gosta de ouvir também, no caso. Uhum. Então, a gente está nessa mescla. Tipo assim, tudo é o primeiro... Tipo assim, geralmente tudo na, na vida acho que é a primeira vista, né? Geralmente é a primeira vista que fica. Uhum. Claro que a gente, tipo assim, às vezes você faz uma coisa, tipo assim, na segunda vez você pode melhorar e tal. Mas, pô, quando você começa um projeto bem, já de cara, o seu público já, já muda diferente. Quando você lança uma coisa porra boa... Aí chega no segundo, a pessoa vai assim, ser pô, mano, vou ouvir esse negócio porque o primeiro foi foda. A gente quer fazer um bagulho foda no primeiro, já com, sem, tipo assim, medo de erros. Porque no segundo, tipo assim, a gente já pode pum, é, soltar um do mais do nosso gosto mesmo que eu tenho certeza que vai vir por maçã também, mas com a qualidade mais do pô, interior. cara, eu, eu, tipo, eu tenho eu tô com um projetinho aí que eu tô querendo botar na pista tô querendo hum. não, eu vou botar na pista projetinho que eu vou botar na pista que é tipo um acústico é tipo um acústico mas só que eu só vou tentar filmar de outra forma e eu não vou tentar tipo é, botar cada um como se fosse cada um cantando uma música tipo, a ideia é tipo como se fosse todo mundo fazendo uma música só entendi, entendi. entendeu fazer uma música só uma letra só e pum, encaixar ali um bagulho de repente de quatro minutos tal eu tava pensando só que eu tava pensando em colocar só a galera da, da região mano porque é, eu acho que a galera da região, pô, por mais que não, vai, não, não vem com o bagulho que já bateu. É lógico que a gente bate de frente com a parada do YouTube, né? Do, de dar o strike, né? No vídeo. Mas de repente, se você só não monetizar ele, eu acho que daria pra ele rolar. Eu acho que não daria pra ele rolar se você. Se você monetizar. Se, se você botar pra monetizar, provavelmente o YouTube ele. Ou ele, ele, ele pega ele bloqueia o vídeo. Acho que só quem tem canal e é maior de 18 anos que vai conseguir assistir, né? Dá esse rolo lá. Mas, pô, você jogar com o videoclip é ser maneiraço, assim, mano. Pô, a meta é, com certeza, tipo assim, colar com essa ideia mesmo. E você falando de desse assunto aí, pô, a gente tá com esse projeto também, tipo assim, de tanto que já avançamos, um, mano, no caso. Uhum. É, porque tem o MK, que eu tenho um projeto dele, né, que é a banca. esse negócio de pandemia que tá fudendo mesmo porque cara para eu botar o ao vivo eu preciso de alguém tomando conta lá no computador para mim cortando uhum. entendeu eu preciso de mais alguém tomando conta das câmeras aqui alguém fazendo as fotinhas, alguém vendo lá o, o que a galera tá falando vindo correr atrás alguém que ajude na, na divulgação então pô então tá é um bagulho é um bagulho a mais né fazer um podcast não é uma parada tão fácil Fala rapaziada, tivemos aquele corte para lembrar vocês de deixar aí um docu... deixar um documentário, <risos> de deixar aí no comentário aquele comentário falando que vocês estão achando aí, mandando um abraço aí para o mano, mandando um abraço para nós, o que vocês quiserem. Ou falar, caraca, ele parece mesmo com o FP do Trembala. Ah, que isso, Ele eu... é o FP do Trembala. E deixar aquela likezada, né? Se inscrever no canal, ligar o sininho que vai fortalecer o bloco. Cara, falando do que você parece com o FP do, FP do Trembala, a gente tava <risos> lembrando aqui, aquele dia, né? Mandar até um abraço aí pro nosso mano, Bafo. Aí hoje, Bafo, monstão. Cara, a gente tava lembrando aqui do dia lá na Fran. Eu fotografava na FAN, né? na, na Fran, né, rapaziada? E, e daí eu lá tirando foto lá, qual era a DJ que você foi lá acompanhando? Júlia Bacelar. É, você tava lá com a Júlia Bacelar. Daí a Júlia chegou, veio aquela muvuca e você passou grandão no meio da muvuca. Né? <risos> Só você passando assim, todo mundo viu a muvuca e via o FP passando. Falei, caralho, é o FP. E eu eu sempre te eu sempre chamei de FP, né, mano? Sempre chamei ele de FP. Daí, o eu botei a cara assim na portinha que tinha lá, que dava acesso ao palco. Na eu botei a cara assim pra eu ver como ele tava lá fora, o bafo, DJ bafo, é o FP, tá aí, o FP? É, pô, é o FP. Deixa eu tirar uma foto com ele. Pô, agora, porra. mano, eu sou agora. Chega de você tirar uma foto com FP. E tem meio sem graça, assim, tá mais de cheiro é, lá. É, mano, o cara quer tirar foto comigo, pá. Aí ele, ele que deu ele que deu o início a todo mundo achar que você é o um FP. Rapaz. Ali na hora. Porque ele tirou a foto contigo, é o um FP. As pessoas, é o um FP, é o um FP, é um FP, todo mundo começou a se debater, é o um FP. Falei, é, pô. Doideu, né? Fiquei, tipo assim, mais visto que a própria atuação. É. <risos> E daí, meia hora depois, o Bafo vai e começa a me xingar. Mas, ah, vai tomar seu cão, filho da puta. Eu falei, que que houve, cara? Hein? Você não falou que é o F.P.? Eu falei, é o F.P., mas não é do Trem Bala. <risos> <risos> e ele ficou bolado, ele ficou bolado na época e foi engraçado. Isso acontece muito com você. Na época, acontecia mais, né? Na época das festas aí, Walter Redonda. Então, nossa, pô... Na verdade, acontece até hoje, né? Mas hoje é um pouco menos, porque, tipo assim... É, não tem tanta festa, mas antigamente, eu lembro que tipo assim, mandar um beijo pra uma ex aí, que, que isso aconteceu com ela. Se ela ver o podcast, ela vai lembrar, vai saber que é ela, beijão pra tu. É. Pô, não, eu tava viajando no carnaval, mano, que eu sempre dou azar de carnaval. Você tá falando da é que aconteceu esses dias? Que você tá mandando um beijo? Não, não, não, não tô mandando um beijo. <risos> Se ela ver uma irminha anterior aí. Tipo assim, é. Nós tava no carnaval, tipo assim, eu sempre dou um azar de passar o carnaval em um relacionamento. Quando, eu... pô, esse ano que eu ia passar o carnaval, pô, aqueles é pique e tal. E pô, ano passado, esse ano, é que tumulto todo. <risos> é, complicado. É, pensei, é, pô, esse ano eu vou curtir e desse... tal, pá, Caraca, mas esse ano. Mano. Planejamento. A vida inteira, dois, nunca passou carnaval solteiro. Só, pô, só casadão. Caraca, mano. maluco. Não, mas não é. Olha, me desculpe, você. Você não sabe o que é pular um carnaval solteiro, não sei, cara. Sim, infelizmente. Você nunca foi para um bloquinho e aí no outro dia acordou sem saber o que aconteceu? É, não, porque também não bebo, né? Então, ah, então É, velho, você não bebe, cara. Imagina o um cara que vive vai na noite. Vocês... Ah, então você tinha que passar casado mesmo. Você não <risos> fazer o que era carnaval, caravão, pô. Zou. Vai passar. Mas, sóbrio! Mas o é engraçado que eu sobro usou mais que a rapaziada que tá bêbada. Ah, que isso, cara. Ah, Rapaz, quem me conhece sabe que eu gasto muito. Tipo assim, pô, eu sou sem palavras, eu gosto de vostro. Fico na mesma onda com os caras. Mesmo ah. eu sobro. Mesmo eu com minha matinha de Fanta. Quem Ai, conhece não. sabe que eu só bebo Fanta em festa. Ah, o que, que tem nessa Fanta é. Mas, pô, meu mas. Passei o Roxo. Nada. Na, Fanta. nada Uma vez, tipo assim. Um lim. <risos> uma vez, pô, foi uma coisa até. Pô, fiquei meio comovido. É, eu tava no Rio, que então, assim, um dos meus carnavais passados aí. É, veio e. veio uma criancinha correndo. Fp, Fp, Fp, Fp, tive uma foto, aí tipo assim, é, eu, não, eu não ouvi realmente, tipo assim, ó. aí a menina, a menina vem gritando, tive uma foto com meu filho, meu filho é muito seu fã e então, tal, pá, tal, tá. eu fiquei sem graça de não falar que eu era o Fp pro menino, falei, pô, vou tirar uma foto com você rapaz, Tive a foto rapidinho sem graça, pum, já meti o pé rápido. Porque, pô, no Rio acontecia muito isso comigo. Acontecia muito no comigo. No centro, no centro do Rio? É, pô, quando ia papai praia e tal, na Barra, Cara. Copacabana. <risos> pô, tava uma vez com o PPG com meu amigo, que é a LD da Caíra. Tamo junto, meu parça. Mano. Valeu, LD. então pô. Tá sumido do estúdio, meu filho. Tem que voltar aí. Aí, tipo assim, é, nós saímos do bairro do PPG lá e tal. Sentamos lá na, na, na praça, lá da, da, da, perto da praia e tal. Do nada veio um gringo, mané. Tipo assim, falando umas coisas que eu não tava entendendo. Só entendi que ele falou, sou seu fã, posso tirar uma foto contigo? Caramba. E tal, é, ou, todo Tipo assim, tava tá o DJ também, tamo junto, meu parceiro, e tal. É. Ele, que isso, mano, gringo pedindo pra tirar uma foto contigo e tal. Eu não entendendo nada e tal, filha. Vamos tirar uma foto rapidinho, pum, e foto com ele. Vou te marcar lá, vou te marcar lá. Ó, fio, já é? Ninguém marcou o FP, é. o FP tá putão. Ô, oh, quantas pessoas devem ter marcado o FP e o FP. Deve... Ele, já, ele já falou alguma coisa? Não, já, disse? pô, conheço o FP, pô. De, Mas de ele temp, já falou alguma coisa alguma vez? Tipo, pô. Não, ele até pô. Ele é só ri da parada. É, só rir mesmo, tranquilo. Tipo assim. E porque vários famosos também já falou comigo e, e marcou o Roger também. Um Marca colega. o outro. É, tipo assim, o Roger uma vez tava no. Tocar em volta redonda e tal, e chegou falando assim: Aí, mais uma atração que chegou aqui, tipo assim, gravando o vídeo aí o FB do lembrava e tal, aí me marcou eu <risos> e o FP Pô, muita, muitos, tipo assim, muitos artistas. É, o. Tipo assim, também o R10 do Pinta chegou falando e o tal. Pinta. Assim. Pô, muito, mas muito. E no, na roda de funk todo mundo, pô, fazia, marcava o negócio. Cara, mas você <risos> lembra da época que eu cheguei a te falar? Eu falei, cara vamos aproveitar isso, vamos trabalhar em cima disso, vamos, vamos botar que você é o FP, mas só vamos dar o trem bala, botar outra coisa e vamos trabalhar e você, não, não, não, isso, que isso mas é, foi, isso... tá, <risos> é só uma coisa meio que, sei lá, mano eu fiquei meio pá, sem ficar meio Eu falei, mano, vamos trabalhar, isso, pô, você já tá fazendo sucesso, vambora pô, mas, mas você não quis, velho. Mas todo artista, nosso, o, o TH também, é um cara que, pô, me marcou falando bagulho do do FP, mas muito artista, Todo mundo que chegava e via. Tanto que, tipo assim, até no meu Instagram, tipo assim, alguns. É, do TH tá lá. Ele mostrando, é. Falando, é, tu parece FP. Depois ele me marcou no bagulho e o FP, no caso. Olha o FP do Trembala brotou aí, galera. Oh, mas só, é que ele explica. Dá aquela fortalecida aí. Valeu, FP. Eu explico aí. Tamo junto. <risos> Cara, e. pô. Depois eu, eu posto aqui. Cara, mas essa, essa parada, então, nunca trouxe nada, tipo, é um, ou um benefício, ou benefício trouxe, mas problema não, né? Graças a Deus, não, que, tipo assim, todo mundo véio, sempre levava na, na brincadeira, tipo assim, tranquilo. que ninguém chegou nada. Pô, é um empresário mesmo devido à época, pô, me gastava muito, me zoava. É, pô, o dia que ele tiver muito show, mano, eu vou te botar sem assim, um e ele em outro vai passar batido e tal. <risos> <risos> é... É uma coisa, pô. Tem engraçado e tal. Pô, passa batido tranquilo. Meu. Olha o corte, olha o corte. Empresário do FP, manda clone. <risos> manda fazer clone show. do FP pra show. Olha só a ideia. pô... Você chegou a fazer alguns? Não. <risos> <risos> Tia Clone, <acordo>, né, Tia clone. Caraca, <risos> acordo, caraca né? mano, que aí ficou um corte maneiro, hein, mano. Pô, mano. Cara, e, e como é que começou essa sua parada de você conhecer? os artistas do Rio e sempre tá colado com eles, mano. É um bagulho que simplesmente aconteceu ou uma parada que você realmente é, foi indo mesmo, tentando conhecer, tentando trocar ideia com um com o outro, ou foi um bagulho bem natural, tal, como foi? Pô, então, mano, eu conheci, pô, tem uma, já tem uma rodagem já, bastante em tempo, já, nesse, nesse mundo, que, tipo assim, hoje, é... Acho que ninguém, acho que nunca contei isso pra ninguém e tal. Eu, tipo assim, o meu negócio eu começar como DJ é um sonho de um amigo meu, né? no caso tipo assim, a gente é muito amigo. Ele sempre sonhou em ser DJ e tal. Só que infelizmente aconteceu um ato e hoje ele faleceu, tipo, não tá entrando a gente mais. Aí eu acabei vivendo o sonho dele e tal. Aí, tipo assim, é. Aí eu tinha um cabelo grande e tal, porque, pô, minha mãe naquela época não cort... deixava nós cortar o cabelo, né? Tipo assim, demorava um tempão pro cabelo cortar. Então a gente tinha que cabelo grandão lá e tal, pá. Pra... Até que um dia eu fui, ah, vou abolir o cabelo grande mesmo, vou <risos> cortar e. né, do colégio e tal, pô, que tá certo, que tá certo, começamos a me chamar de cabelinho e tal, pá. Acabei que. com a morte de ser um amigo, eu comecei por sonhar com aquilo lá, tipo, assim, é um sonho dele que acabou virando um sonho meu também, tipo assim, eu vi a música na né? época magrinho e tal, pá. Só que era aquilo, né, tipo assim, de ser DJ não é fácil igual gravar hoje, tipo, você pode pegar uma música e ir lá e, tipo assim, tocar hoje, passou o notebook e tocou, para você ter música boa, você tinha que ter, porra, ir no bairro de favela, pegar um CDzinho, não sei quem já curtiu ir bairro de favela, ouviu o bairro todinho, pegava um CDzinho, botava o um CDzinho no computador e cortava, eu nem tinha computador para aqui, rapaz, então, tipo assim, é... é um sonho meio frustrado, que só tinha ideia e tal, Aí tinha um time meu que sempre gostou de mexer com som também e tal, minha família é toda a música... Ih, a palavra... Musicalizada. A musicalizada musicalidade. É musicalizada. Tipo assim, eu vim tipo assim, do, da percussão, do clássico. Minha família é, todo, tem, tão, é tão petista, tão bonista. Eu tocava fagote. Eu acho que ninguém sabe o que é isso na vida. Fagote, que é fagote, cara? <risos> ninguém é um instrumento de sopro. Acho que ninguém... É quase igual um pífaro? Não, é grande. Parece quase mais pra um sax, no caso. Quase igual um sax. Aham. Uhum. Nossa, um cabinete maior tal, um grandão uhum. e tal, depois percussão, minha família, tipo assim, todo mundo envolvido com música. Então, sempre, tipo assim, tinha essa pegada mesmo de estar de tá nessa parte musical e tal, só que, pô, eu tinha aquela pegada. Pô, eu ouvi uma música, eu já tentava fazer uma montagem na minha cabeça, eu falei, pum, vou ficar fazendo igual isso aí, mano, e tal. Só que, tipo assim, não tinha estrutura, né, aí até que chegou, pô... Um amigo meu e tal, fazia tudo pelo celular mesmo Quando eu comprei um celularzinho, finalmente e tal fazer a montagem, um amigo me ajudou, mané O Enzo, tamo junto, Enzo Ouvindo aí e tal Notebook, começou a fazer um show Aí, com esse artista veio Com o tempo também tá... é isso, rapaziada, voltando aqui para mais um corte com ele. Hoje a resenha tá braba, tá fluindo rápido, a gente não tá nem vendo o tempo passar, né, mano? Pô, verdade, verdade. É porque é diferente de todo mundo, né? Mas... Tirando Barco bafo, o bafo deve ter passado a mesma coisa que eu, que não tem música pra cantar, não tem um bagulho e tal. Tô junto, bafo. É que tem que ser só a resenha é, mesmo. Não, e... não, mas o Bafo, pô, o Bafo, pô, o Bafo é foda, velho. O Bafo, ele conta vários bagulhos maneiros. Isso que é engraçado, velho. <risos> a galera vem, a maioria da galera que vem aqui, a galera fica presa, a galera fica com medo de falar algumas paradas. Já o Bafo, o Bafo não, velho. O Bafo tacou tá foda-se, contou eu. todas as histórias. Mano, abaixa um pouquinho só a telinha, só a telinha aqui, ó. Isso aí, pra não cortar muito ali. Pô, e, cara, mas... foi muito engraçado, velho. do bafo foi, foi muito engraçado, porque ele se soltou mesmo. E, e sei lá se é porque a gente já trocava ideia, né, mano? Mas ele ficou tranquilão, trocou ideia, é maneiro. Pô, mas e foi é... engraçado, porque ele, ele foi ele de verdade, tá ligado? uma coisa que, que acontece no natural, né? Mas, pô, é muitas histórias. Nossa, tem muita história. Tipo, e histórias desde... aí do, do baile de favela? Pô, só deu pra continuar o baile de favela contigo, mano. Rapaz, só marcar, mano. Nossa, eu tenho... Pô, algumas alegrias e muitas tristezas. É. Ô, oh, nossa, Deus do céu. da mais quando curtir com um amigo. Era só a história doideira. Rapaz, não vou contar o nome do... É, não vou falar o nome do Santa. Não, não, não, não. Não preciso falar o nome é, do É É L.D. da Caio, entendeu? É L.D. da Caio. Não vou falar o nome <risos> do, do Sandro e tal, pá. Um DJ da Caeira, é, pretinho. É, é, é, ele mesmo, ah, entendeu? Ah. Eu não queria falar, não, mas... Ah, mano, ah. com ele foi muito histórico, assim, de bairro, não ia passar perto. Pô, mas ele é muita onda e tá? tal, um por mil, talentoso demais também. É, Nossa, mas ele, tipo, contou a história que quase morremos, porque ele passou mal no bar, nós ficamos vendo o carro tudo fechado, e os caras chegando assim, armados, pedindo pra abrir o vidro, e ele, chapadão, não querendo abrir o vidro. Ele deve nem lembrar dessa história. Não vale lembrar! <risos> mal demais! Passou mal e tal, os caras, acordam, tipo assim, na sorte, que. Porque... Aí, tipo assim, chegamos no bairro... Mano, numa... eu já não quero mais ir, entendeu? Tipo assim, nós chegamos... É o que eu falei antes, <risos> Nós chegamos no bairro, tipo assim, com uma presença, tipo assim, com três mulheres tops. Num bairro, então, é tipo assim... você nem gosta de andar, né? Na... É, é, então, Beleza, então, poeira, né? então tipo, os bandidos, todo mundo tava tá olhando as mulheres e, constantemente olhando a gente, né? são esses caras com essas meninas? Então, a nossa sorte foi essa, que nós tava com essas meninas, porque os, o tipo assim, o cara que foi lá é...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 Ah, mas, pô, muito... Chapadão. Um chapadaço, nossa. Mas, pô, muita história. Tipo assim, nós curtimos muito. Curtimos, porque tivemos vários vários bons. Um dia nós estávamos no um Jacaré. Tipo, assim foi um rovezão muito sinistro. Mas estava aqui num bairro E eu falei, VD, não tem dinheiro, mano. Ele tinha acabado de tocar numa festa e tal. Mano, tô com o meu cachê aqui, mano. Vamos pro Rio? Ah, eu falei, pô, quando você tem no bolso? Falei, pô, tem X, aí, tem um cachê. Eu saindo da Fran. É. Eu saindo <risos> da Fran, ó. Vamos pro Rio, ó. Só tô com o meu cachê aqui, é. <risos>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 Acho que 11 horas, meia-noite, chegamos mais 3 horas da manhã, 3 horas de viagem. Porque a gente tava perdido Mas Janeiro. vocês foram até, sentindo o barco do Piraí, desistiram de ir por lá, Voltamos porque... tudo. Porque vocês já estavam lá, vocês já iam cair Piraí. Ah mas não, piraí. mas aí, renda baixa, vamos pagar pedágio, vamos voltar. Rapaz, <risos> ah, que doideira, tipo assim, voltamos, e, tipo, tá uma nebrina danada, voltamos, pegamos a Dutra. E foi um pro Rio, mano. Chegamos lá, pô, fizemos um dos melhores rolês da nossa vida, sinceramente. Porque, pô, nós tava no jacaré do nada, nós tava lá no, no Vidigal, nós tava, pô, fazendo o, o vídeo na praia do e Lebron um, ali. Foi uma, uma noite, um dia, isso daí foi quantos quando, quando foi, É, precisamos daqui, acho que num sábado, voltamos na segunda, eu acho. Caralho, vocês mal. Ih, pô! Ali, Marolaram pô, pra caralho. Almoço, cinco reais na favela e tal, Marmitex, <risos> porregadão regadão, pô! E Só dormir? É... Dormir no carro? Não, nós tínhamos aqui, o Renan, mano, passei nós tínhamos a kitnet lá, mano. Dois cômodos do pô, quatro homens dormindo na kitnet, mano, dois cômodos do Zim, mané. mano. Mas, pô, eu dormi uma apertadinha Caralho. ali, pô. Rovezaço, mano, rovezaço, tipo assim, que. Pô, fo... e, pô, e no dia do bairro, mané, eu cheguei no. No, no bairro lá, do, do jacaré lá, no caso. Passei, um monte de gente veio atrás de mim, assim, ó. Tipo assim, fazendo fibeirinha, ó, FP, o FP, o FP. Eu, tipo assim, tava atrás do bairro, fui lá pra frente, ficar perto do palco, mano. Pô, os artistas mesmo que tava cantando, tocando no bairro, me cumprimentando. Aí, pô, todo mundo me cumprimentando. Tipo assim, DJ que tocava de um jeito, os caras, tinha um DJ que tá tocando de notebook, foi lá, pegou o controlador, botou o controlador porque pensou que eu tava no bairro. Aí, eu, pô, e tinha, tipo assim, mano. Porque achou que o FB tava no bairro. É, tinha assim, um bairro, um bairro, tipo assim, sem importância nenhuma. Na teoria, o bairro ficou importante, né? Tipo assim, que um amigo falou, mano, tipo assim, tá todo mundo tranquilo, aí viu? viu você, pensou que o FP tava no bairro curtindo. Tanto, pô, na época, tipo assim, o FP já tava fudidaço, mais fudido que já era. É. Falei, pô, o que o FP tá fazendo aqui e tal, curtindo um bairro no jacaré Tipo assim, é um bairro bom, mas não estava sendo um bairro naquele dia, no... era numa ruazinha, pô, miudinha e tal, meio que todo mundo muito apertado e tal. E todo mundo olhando pra gente, nós preocupado, pô, bandido olhando pra gente, pai e tal. Eu falei, mano, tá arrumando um problema aqui. Ah, que nada, pô. Os caras estão é pensando que você é FP mesmo. cara ficar é tirar a foto do time. Caralho, então oh. essa parada meio que... Meio que é uma parada que tá colada em você e não tem como você fazer, velho. Não tem ah. o que você fazer. Quando você não quer aparecer com FP, não tem como. Rapaz, ah, e tipo assim, do nada, andando mal, o cara. Você não é FP, mas você é artista, né? Uma pinda de artista. Eu que sempre Foi com o <risos> Hoje hoje você não vem com o Acclean. Ó, oh, emprestou um óculos pra me ficar só mais. Não ali, uh, mais do no, no, no clima no personagem, entendeu? Pô, no personagem, é, né, é, velho. Como é que você me vem sem o óculos? Rapaz. Eu pensei, pô, o FP vai brotar. Olha aí, ó. O FP. O FP vai brotar aí com o Alclean embolado. Rapaz, infelizmente não, eu dei meu óculos com a jovem, entendeu? Que pediu o óculos. Entendeu? Eu fico com o coração partido e dei o óculos. Entendeu? <risos> a véio? fã chegou para falar contigo. Pediu óculos, você é, deu o óculos? Tem, tem que dar o óculos, né? Uma lembrança minha, um beijão, que você quer me acompanha também no Instagram, vou botar lá. <risos> <risos> tá estourado, velho. Na... Oh, ah. mano, caraca, velho. Cara, muito foda, muito foda essa resenha. E, cara, e falando desses projetos novos aí, que, que tá vindo aí seu aí. Pô, hoje, assim, é... Tipo assim, eu sempre toquei, é, fui DJ, tipo assim, não por, por é, tipo assim, por mirar é, dinheiro, no caso. Eu sempre fiz por, por gostar mesmo, então assim, por, é um sonho que eu cultivei de um amigo e tal. Mas você vai continuar sendo DJ ou você vai, ou você vai ficar só na produção agora? Então, minha tendência mesmo é virar produtor empresário, no caso. Tipo assim, de uns moleques, porque nós estamos estruturando para isso, no caso. Pra hoje, graças a Deus, tipo assim, é. O... As pessoas que a gente tá trabalhando muito talentosas. E, e hoje a gente vai mostrar na prática mesmo pros mesmo, porque aqui também tem porra nego, bom, mano, né? Tá ligado. Artista, pô. Por... Pra ser reconhecido também. Cara, é pique, é pique o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Eu tô. Eu tô fazendo o máximo pra eu ficar o um máximo na área da música. Mas eu. É... Eu ainda, eu, eu trabalho com outras coisas, tipo, faço foto de um eventinho. às vezes faço alguma outra parada. Mas só que eu quero ficar só dentro mesmo da... Rapaz, o cerveja tá me deixando chapado. <risos> eu quero ficar só dentro da, da área musical mesmo, porque, cara, é a área que mais sabe, eu tenho, eu fico feliz em trabalhar, eu fico ali dentro do, do estúdio ali, editando felizão, é então é uma parada que me faz bem, e daí, pô, agora com esse espaço aí, querendo dar cada vez mais voz pros artistas aqui da região também, né, mano, porque eu acho que se a, se a, se a gente só ficar reclamando, falando que tá faltando e não fazer nada pra melhorar aquilo que a gente acha que tá faltando não vai mudar, né, isso mano? Isso é verdade, isso é verdade. E, e quanto, e, assim, na minha concepção, quanto mais estiver na região, mais a região vai crescer. Mano, com certeza, mano, esse é o nosso foco, entendeu? De, de a gente, não, tipo, só mostrar, mas mostrar um tanto de qualidade, né? Tipo assim, quando sair daqui, é aí pra ficar dois, três anos, cinco, tantos e sair, anos de trabalho. E sair lá, falando, né? mano, eu sou de lá, ó. É isso, é isso, tipo assim, ou não, tipo assim, um artista para não perder a raiz mesmo, entendeu? É porque tipo assim. você vê, você vê igual os caras os cara de Sampa, os caras, levam leva o nome da favela dele com ele, tanto nas letras, quanto nas músicas, quanto, ó, nas letras e na música eu acho que é a mesma coisa, né? <risos> Tanto nas letras, quanto nas entrevistas que eles dão, eles, eles, eles falam, ah, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar, os caras batem que é de tal lugar entendeu isso isso isso vem desde racionais né racionais ah eu sou do Capão Redondo Capão Redondo Capão Redondo e os caras lá bate isso ah eu sou o da Leste eu sou não sei quem é, eu isso sou, é verdade eu não sei quem da praia mas o Bruninho da praia o bruninho hum. não sei da onde eu não sei quem não sei da onde então tipo assim a rapaziada bate de onde quer aqui da região quando a galera começar a ter mais orgulho falar porra eu sou de Volta Redonda e nem eu começar a bater caralho tem gente pra caralho de Volta Redonda Pô, Aí, papo reto, mano. Que, tipo assim, eu tô falando você, eu me impressionei com o tanto de artista. e Infelizmente, ainda, ainda eu não tenho esse capital pra abraçar todo mundo, entendeu? Mas, pô, se Deus quiser, mano, a meta é só progresso. Porque, pô, o, igual, que tipo assim, o capital mesmo é... Tem, um, tem um, toda uma equipe, né? Mas eu e MC, tipo assim, é... começamos a ficar mais colado, tipo assim. Eu, em, eu até queria sacrificar um pouco na minha carreira e tal. Fala comigo, você tava falando da sua carreira, você tava querendo sacrificar a sua carreira, mano. Tipo assim, Fala é. Assim. Deixar um pouco de lado, né? Pra mintar tá com eles, né? Por causa, tipo assim, dar um pouco mais de atenção. Porque, infelizmente, tipo assim, o que eu vivi na minha carreira algumas coisas, tipo, você assim, não quer pra eles, entendeu? O deslumbrar com certas coisas. Quero, tipo, que eles estourem, mas já com a cabeça feita já, mano. Né? Já tendo o preparo, né? É, a noção então esse é o nosso maior desejo Meio da MK, no caso que a gente foi conversando tal tá? O Cabral também e tal uhum. Que tipo, na teoria, somos três produtores e tal Os caras que tipo, por trás dos artistas Que nossos artistas hoje tem o GD Tem a Jess, tem o VEB Também, tem o DJ Pernas e tal E lá vocês já estão com uma equipe boa, né cara? Eu vi esses dias vocês estavam tendo reunião e tal Pô, tem a equipe boa O VH entrou pra uhum. equipe nossa agora também e tal é... Pô, e cada vez, tipo assim, a estrutura tá... Como a estrutura... Quando a estrutura é boa, né? A gente começa a ver os frutos, no caso, né? Igual a gente tá começando a ver agora. Porque, pô, é... Você acaba... Alguns... Igual, tipo assim, igual você tem um estúdio aqui, você vê... É... Quando chega alguns certos artistas aqui, alguns moleques que não sabem de nada, muito, tipo assim, sem noção de nada, sem noção de ritmo e tal. Hoje a gente chegou naquela atitude de, pô, até a paciência pra, pra ensinar a pessoa, tipo assim, até a qualidade, tipo assim, a qualidade na explicação mudou. Uhum. Num caso. Pô, é muito difícil chegar um carro que não sabia nada, porque os moleques queriam assim, é. Mandar uma música pro WhatsApp, que, que você se virasse. Não, produz aí. Ah. Bom, a voz toda, toda desalinhada, tipo assim, hoje nós, tipo assim, a estrutura que a gente tem, não vem aqui, meu amigo, a gente chega aqui, nós a gente faz, ver o projeto, ver como é que vai ficar e tal, a gente mostra pra você como é que tem que ser gravado e tal. É, essa é a nossa meta, tipo assim, ter estrutura e orientar, tipo assim, é, os nossos artistas que estão vindo, o que eles estão para frente, no caso. Igual eu não, eu, pô, tem um tempinho, o né? MK também tem um tempo, eles não, eles estão começando agora, desfrutando da, da faminha agora, no caso, da fama. Se Deus quiser, vai e Pô, e vão, e vão ver aí pra gente trazer os moleques aí, a galera aí, os artistas aqui. Vamos, é só, só combinar, é só combinar, e só combinar e viajando com Daí eles, a gente partir. vê, traz um por um aí, a galera, eles contam um pouco deles. Também, os que quiserem participar do, dos projetos, tem um projeto um Tons Music, tem, um tem um projeto 10 Minutinho, Sem Perder a Amizade, que é, o 10 Minutinho já é mais freestyle, né, a galera que gosta de rimar. E o, e o Tons Music é mais música produzida, aí vem uma produção zona sua lá e tal, a gente solta aí. Porra, bora tô, tipo assim, sou, sempre gosto de abraçar projetos novos e tal, que eu sei que vai acrescentar no futuro. Nossos projeto aqui, eu sei que hoje na é pandemia uma coisa, mas quando eu começar a agirar mesmo projetos... Oh, nah, pega Se de Deus quiser, um... a gente Nossa vai ficar agarrado de trabalho aí, né? É, vai ficar até ruim de falar. <risos> negócio, não, aí, né? aí já é o patamar. A minha ideia é quando essas paradas começar a rodar, igual tem um, um amigo aí que é do pagode, falou, não, quando começar a rodar mais, os caras eu consigo trazer mais cedo para vir participar aqui do podcast, depois os caras vão fazer o pagode deles e tal. Igual com os MC também, tem uns amigos falando que daria pra desenrolar, daria pra dar uma moral pra ajudar nessa parte. Então, tipo assim, eu só tô esperando se tudo começar a voltar, porque aí quando começar a voltar, a gente tem que botar isso ao vivo, né, cara? Porque por é, mais aí. que não vai ter tanta visualização, eu, eu, eu sou um cara assim que eu vivo bem dentro, dentro da minha realidade. Eu sei que eu ainda é um projeto pequeno, ainda é um projeto que tá, não, não tá dando os views que podcast dá, né? Mas... Sei lá, eu acho só da gente não desistir, a gente manter o foco no nosso, a gente, pelo menos, a gente conseguindo atingir uma galera aqui, a gente já tá fazendo alguma coisa, né? Pô, verdade, mano, é verdade, tipo assim, a tendência, mano, é só mudar, tipo assim, e as coisas crescerem, igual o projeto nosso lá Tipo assim, a gente tava só com. no papel. Hoje em dia já estamos na prática e, tipo assim, as coisas estão andando de uma tal forma que a gente não tava imaginando. Igual hoje, ontem tava com a Jess, né, porque até uma música dela, tipo assim, nós já perdemos o foco da música dela, porque a música dela, pum, é, meio que rapidamente expandiu, tipo assim, de uma forma que eu não sabia, tipo assim, o MK ela tava mais antenado, então ela também tava e tal, que deu até um probleminha, negócio de registro da música dela, que quase que o Nego registrou a música dela lá e tal, ela ia perder o, o, o, o que cai da música tá no Spotify e tal, Aí, pô, aquele roubo todo, um amigo do Hit chegou, que ela já foi meu empresário um dia, falou, pô, mano, vou pegar essa menina também pra administrar, ficar o bagulho todo que ele queria levar ela pra tal lugar, gravar aqui, gravar outro, gravar lá, gravar, ela, ela meio que ficou sem saber o que, que falar, entendeu? Só que, tipo assim, como a gente meio que, ela foi um pouco, tipo assim, brindou a relação dela com a gente, no caso que ela falou assim, não, beleza, posso ir, mas tudo tem que ficar com o cabelinho, com a MK. É, é... Aí é que tá a diferença, mano. Aí é que tá a diferença. Porque hoje em dia aparece muito artista que vem pô, dar uma moral dar não sei o que. Às vezes dá um boom, boom! O Sim, primeiro amém. que aparece fala, pô, vou te dar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Já é, vou fechar. Me esquece quem é que deu o boom, né, mano? Hoje, hoje acontece muito. Você, você conhece algumas histórias assim que aconteceu? pô então até com isso mas tem história que eu não posso contar porque a história é muito é chato, polêmico, né, chato mas demais é chato, mas é chato quando acontece oh. eu também não posso ficar falando dos que eu conheço mas até os que a gente escuta falar a gente eu eu sinceramente eu às vezes eu fico bolado com isso porque, tipo assim, é. Que eu não, eu, pô, eu vi uma pessoa que. Bem conhecida, mas No meio. Acho que todo mundo que aqui da região que é DJ ou MC eu acho que me conhece. Não tem como. Então, tudo é meio que respinga a mim, no caso. É sempre que eu sabia de alguma coisa. Não tem como. Na região mesmo, você vê que tem vários ingratos, mano. Vários Lógico. ingratos. Tipo assim, que se tivesse um pouco de cabeça, já tava muito melhor que é hoje. Lógico. E, tipo assim, o bom da pegada deles, tipo. Igual os nossos artistas, tá, mano, eles são muito gratos a gente. Tipo assim. Muito grato, porque é que a gente tá fazendo. E, tipo assim, é só o começo, mano. E, porque, pô, o potencial deles é um potencial é, grande. Tipo assim, a gente só tá aqui para passar um pouco da experiência para eles. Do que a gente já viveu, da rodagem que a gente teve. Não foi com a rodagem tanta, mas, pô, eu vivi muito no meio de muitos artistas. Né? Tipo assim, do Rio, já conheci, acho que quase tudo. Não conheci muito pessoas de São Paulo, mas do Rio, acho que... Todo MC que explodiu no Rio, já conheci, já tive contato perto e tal. E... Pô, a gente tá aqui pra mostrar, pra, pra tentar passar um pouco, mano, transparência, tipo assim, dos erros que a gente já escutou dos outros, no caso, não o erro nosso, que a gente já escutou dos outros pra passar, pô, vão ser, vão agir de um, de um jeito diferente do que aquela pessoa já agiu, no caso. Mas é isso, pô, o projeto tá andando, graças a Deus, daqui a pouco a caminhada, se Deus quiser, pô, igual eu e o MK, os moleques que ficam, fica, tipo assim, falando, depois que nós estou a um vai ah, vir na carreirinha, daqui a pouco vem muito mais que esse. igual São Paulo você vê, mano, estola um, dois, três, quatro, cinco e pô, tem uma coisa incrível, mano, não sei se já percebeu São Paulo sempre é a mesma mano você vê, um, um cara faz um fit com um, pô, ah, X fez é, fit com Y aí depois Y faz fit com X. Mano, é por isso, é por isso que eu acho que, tipo assim, aqui na região quanto mais produtoras pro segmento tiver e quanto mais essas produtoras estiver conversando entre si, entendeu? As produtoras forem parceiras umas das outras, mais um artista daqui vai fazer feat com o Dali, o Dali vai fazer feat daqui, vai sair clipe de todo mundo, vai sair som bom de todo mundo, todo mundo vai divulgar todo mundo e vai ficar igual os caras de lá, tá ligado? Pô, Aí verdade. todo mundo vai começar a ficar, ó, bem disso daqui, ó. Por quê? Porque lá... Todo mundo ajuda todo mundo e todo mundo tá com isso aqui caindo no Spotify, tá com isso aqui caindo no YouTube. Entendeu? Então, por mais que tá aí pandemia, mas os caras tão, ó... Da, do início da oh, no início da pandemia, os caras lançaram muita coisa. No meio da pandemia, os caras lançaram coisa pra caralho. Agora, esses dias, os caras lançaram coisa pra caralho. Mano, tava tá na resenha então, é com o MK e tal. Mesmo. a MK tava no Acho que é o aniversário do Mindão e tal. Aí, tipo assim, o MK contando a história, tipo assim... O... O Kevin Cree chegou, pum. Kevin Cree hoje pra mim é o melhor MC do Rio do, de do Rio de Janeiro, do, do Brasil, um dos Eu, melhores. Para mim, pra mim é de, de MC produtor né, que ele que é, faz a produção. É Brasil, tipo né? assim, pô, um cara que nem, não precisa fazer o que ele faz, mas ele chegou lá no aniversário, o MK me, me contando e tal. Ele, pum, ele chegou, pum, um pouco do de meia hora de aniversário e tal, ele vendo aquela situação do aniversário, começou a escrever uma música no telefone dele ali e tal. E despediu todo mundo foi embora pro estúdio. Não vão pro estúdio trabalhar. Tipo assim, um cara que já tá conceituado. O dia que as pessoas aqui, tipo da na região, tivessem esse foco também, de comer o trabalho dele todos os tempos, investir também no, no, no trabalho, não ficar com medo. Pô, é eu sou sonho, então vou investir no meu sonho. Ah, não investir só em dinheiro, mas investir em tempo também. Em tempo? Um As tempo. pessoas não pensam nisso também, tipo assim. Exato. De pô, mano, eu recebo mil reais, pum, vou dar por cem reais pra me produzir uma música boa. É, não quer. É. Quer tudo mas, de graça. Mas quer pegar, ir na feira, comprar um balde, comprar uma camisa, aí compra um boné e vai pro Bendito, compra oh, balde, oh, paga oh, entrada, aí vai pra Fran, compra balde, paga entrada. Mas é aí a música. Fã. Porque dizem que é o sonho dele, porque tipo assim... Não, é o se, sonho, mas... Se for o sonho mesmo, não é. o sonho mano, sempre vem em primeiro é lugar no caso. Falei, é igual eu te falei, igual eu te tô, falei. Eu tô há uns dois anos sem comprar uma calça jeans, mano. Mas eu trampei, <risos> Genos, eu trouxe mano. dinheiro, fiz não sei o que, não sei o que lá. Mas, mano, eu consegui... Aí ah, o Isão montou o um podcast dele, mas... pô tive que trampar pra caramba. Fazer coisa pra caramba. Entendeu? Não tem, não, não tem patrocínio. É o quê? Tem um investimento, um cálculo, um empréstimo, um não sei o quê, e vai faz e se vira pra pagar tudo e vai sabe? Acreditando ah, que, que o bagulho vai dar certo. Eu tô acreditando que vai dar certo. Ah, ah né? Aí eu tô fazendo essas paradas tudo. Então a gente vai no, comprando, vai no investindo, vai pinta uma parede, faz não sei o quê, inventa um projeto aqui, inventa um projeto ali, inventa outro projeto. O... o... O chato é, o chato é, tipo, o cara acreditar que a parada dele vai dar bom, querer que a parada vai dar bom, mas não se dedicar nem 1% pra parada dar bom, né É, isso, isso que é, é o, o grande problema, entendeu? De, acho que, que eu vejo de muitos MC que, tipo assim, que chega até nós lá e tal, chega até mim, porque chega muito MC até mim, mano, né? Muitos mandam mensagem, muitos mandam aí, cabe mim produz pra mim. Aí tipo, mandar. tipo assim, manda uma voz... Toda. meio que você sabe que não vai dar certo. <risos> e, e. fala assim, mim Pô, e tipo assim, é. Muito mais fácil, pô, não o seu tempo. Aí, Caberinho, Pô, você, eu vi você botar suas status lá, botando isso de foda lá e pai e tal. Posso ir lá, mano? Eu falei, mano, a única coisa que eu, só, eu, só, eu nunca falar não, eu vou te passar o número do Google eu mesmo vou agendar pra você o dia, mas vá lá. Porque, pô, mano, hoje. O cara fazer um orçamento uma produção, né, mano? Pô, quanto é, quanto é que sai é uma produção? Ah, produção não sai tanto. Pô, posso te dar tanto agora e quando eu for gravar te dou tanto. Fala, rapaziada, voltamos aqui. Eu acho que esse, eu não sei se esse é o nosso último corte ou o penúltimo corte. É, nem eu lembro mais. Nem eu lembro mais. Mas se acabar do nada, rapaziada, saiba que é porque a conversa tá boa. E infelizmente aqui a gente só tem uma horinha de podcast. Porque quem já assistiu, meus, assistiu os outros podcasts sabe que a gente está aí vindo na luta para tentar investir para vínculos ao vivo, então você quer ajudar o nosso projeto, quer ajudar o nosso podcast, dá uma colada aí na descrição do vídeo que vai ter aí o nosso link do PayPal para quem quiser fazer uma doação aí para o canal, quiser fortalecer o estúdio, quiser ajudar no nosso projeto, no nosso sonho aqui, que em breve, em breve, tá virando uma coisa real já, já tá real, porque pô, já tá aí na, na net, e pra você também que quer ajudar de alguma forma, é só compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho e deixar um comentário, mais nada, rapaziada, mais nada. Vai tá ajudando grandão, né? Já vai tá ajudando o grandão, entendeu? Então se acabar do nada, saiba que é por causa disso. <risos> <risos> Mas igual tá falando, pô mano, hoje a gente tem um produtor, mano, folha. Aí o Gustavo Cabral, tu é o monstro. Pô, você chega lá, eu não gosto de ver ruim. <risos> então, se mostrar uma música ruim pra ele, já fica indignado. Porque ele gosta de qualidade mesmo. Então, se, tipo, você trabalhar com cara, a gente. E quando você fala pro MC que a música dele não é boa? Pô, eu vou te falar incrivelmente, quando a música não é boa, a gente cria uma música pra ele na hora. Não, mas tipo assim, Rapaz, já aconteceu alguma coisa de você falar pro cara que a música não é boa, o cara não aceitar que a música dele não é boa. Você falar assim, pô, mano, então, essa aí não bateu, tá ligado? Tem que, pô, a gente vê um bagulho mais nesse pique aqui, um ritmar mais, ou pô, vamos botar mais tal coisa. E o MC não aceitar a sua letra? Já aconteceu esse bagulho? Então, graças a Deus, não, tipo assim, todo os que chegou até mim, chegou no foco de escutar, né? E eu também não sou aquele cara totalmente crítico com as coisas, eu sempre tento ver o lado bom. Da das coisas, tipo assim, da música dele, eu falei, pô, mano, essa parte da música tá boa, essa parte não tá tão boa assim, mas a gente pode dar um jeito de tentar dar uma melhoradinha nela aqui, graças a Deus, é. Também eu não consigo, mano. eu não consigo nem, tipo assim, de brincar de mau um gosto com os outros, eu consigo ver, tipo assim, saber que a pessoa não vai gostar e tal, então sempre com uma forma de falar com ele, ou apresentar outro projeto pra ele, eu falei assim, ah, mano. Essa música tá, tá maneira, pô, tá legal, mas vamos tentar trabalhar outra aqui, porque vai ficar mais maneira sua voz. Acho que, tipo assim, a música não ficou muito seu tom. Pode crer. Entendeu? Eu sempre procurei falar de um jeito diferente. Mas até porque, tipo assim, sou um cara muito agarrado. Infelizmente, eu não tô conseguindo dar atenção pra todos, todo mundo, no meu Instagram, mano. É muitas pessoas, tipo assim, é. Pedindo pra. Ai, ah, vamos fazer um feat, aí vamos fazer um trabalho e tal. Só que, pô. Como minha vida corrida, então, infelizmente, mas se Deus quiser, eu vou estar vivendo só da música com um tempo. Então, vou Pode conseguir. Crer. Cara, e hoje, hoje, além da música, você faz o quê? Rapaz, eu vendo roupa, só. Maneiro, essa mano. Essa é a Tipo assim, na verdade. Você vende não... online? Não, na verdade, tipo assim, é como quando veio essa pandemia toda, é. Pô, surgiu um trabalho, né? Tipo assim, um cara me abraçou, no caso, né? Pô, para trabalhar com ele, no caso. Porque ele tem uma loja em si e tal. Foi um abracei o projeto com ele. Tipo assim, mudamos o patamar da, da loja um pouco. Trouxe artista na loja. Assim, trouxe o Rony, eu vivia, naquele YouTube Rony eu vivia. O Rony, pô! É, é, é, cabuloso. Maneiro. Trouxe lá na loja lá. Tipo assim, trouxe as DJ Azeitona. Caralho! É. azeitona! É, é, pô. Azeitona. Trouxe um moleque pra dar uma levantada. Tipo assim, graças a Deus, a loja chegou num patamar hoje que. Não, ainda não é um patamar que a gente queria, mas é um patamar grande, tipo assim, de som, basicamente referência em Barra Mansa, no caso. Acho que todo mundo que compra roupa com certeza passou pela nossa loja, vai lá na loja e tal. Principalmente na mercada nova hoje e tal, em Votenão também, muito conhecida. Até legal que, tipo assim, tô num bairro assim, os caras me veem. Aí eu direi dois de Direi do 2 também, lá na rampa lá e tal. Caveirinho aí, Cabirinho tá aí, ó. Quem quiser comprar um traje de mania e tal, só passar na J e tal, pá. Os caras sempre dão aulas também. Os caras sempre dão aquela força. Todo mundo, na verdade, mano, chininho pô, também. Bacana. Todo mundo que me vê, mano. É real, real. Todo mundo que me vê e tal. Os caras abraçam mesmo o projeto. Pum, é. Aí, quem vou, quiser contar de novo. Vou maneira? ver se eu faço uma visita lá, precisando no um quarto avião tá vindo. Aí ah, o bicho chega, pô, super bem recebido. Que desconto, vai rolar brabo. Opa. Que expliquem <risos> Mano, você já viu aquele cara lá de São Paulo lá que vende roupa? Que os cara vai lá, ele filma, ele até YouTube. Não, ainda não. Caralho, tem uma eu vou te mandar, agora eu esqueci o nome do cara, porque eu, eu tô com o nome do, do, do TK na, na, na cabeça, o TK é de carro. Tem um maluco que é de roupa. Aí, os cara faz, os cara faz pique um mini clipezinho, tá ligado? Eles vão, eles indo comprar roupa, tipo assim, o, o dono da loja tem uma equipe de vídeo, que filma os MC indo na loja comprar roupa e tal, faz mini clipezinho. Os MC vai lá, gasta é, 20 mil. 19 mil na loja do cara, velho. Doideira. O PK, o PK delas foi lá gastou 27 mil. Pô, o, que... to, o, o Kevin, né? O Kevin, antes de morrer, tinha ido lá também. Gastou não sei quantos mil. Um monte de, um monte de MC, o, aquele gordinho. O Rian, ah, o Rian é. SP. Os caras tudo vai, vai na loja do cara, mano. pô Podia pegar um... Um MC, alguém daí, pra você patrocina ah, ó, a ideia é do Izão, o Izão, o Zon enxergando longe Você pega alguém pra você dar um patrocíniozinho, bum, mete um videozinho dele lá na loja experimentando tal, saindo com a roupa. Aí mete que ele gastou uns 3 mil, gastou porra nenhuma. É. <risos> Mas, é pô, a gente hoje, tipo assim, até cresceu tanto o bagulho da, da loja, tipo assim, hoje o Instagram da loja, tipo assim, tem toda uma empresa que administra é o nosso Instagram no caso. Maneiro. Hoje, tipo assim, a gente, tem, a gente tem acesso, lógico, mas tudo é isso que fazem, no caso. Mas, eles faz até vídeo lá e tal, não? tem é, também tipo um modelo, também o um Vitinho, tem um dançarino e tal. Que abre é, meu dançarino tal, e tal, ele até fica bolado, tem que contar essa história aqui. E lombra, <risos> lombra ele. Ah, não, é que tipo assim, pô, quando fazia show com ele e tal... É. É, as fãs rasgavam o Não, dele. Che chegava, eu já mandava Vitinho tio entrar sem camisa e tal, pá. isso todo time do time e tal, final, Vitinho, pô, vamos dar uma animada já já entrar já. Pô, mano, eu, já entra pulando é, no chão. A pô. minha abertura é ele e tal, pô, sem camisa e tal. Ele, pô, meio parrudinho, menor boa pinta. Depois segue aí Vitinho ali <risos> e tal. Menor é, boa pinta. Boa pinta e tal, pá. Então as meninas ficavam loucas e dançavam na frente assim e tal, pá. Show já começava diferente. Tá ligado. O moleque já Carro, na... moleque gritando é. pra caralho. Pô, o moleque já pegava na pegada diferente e tal, pá ficar. Pô, Marreira é sem pau também e então... tal. Pô, ela. Pô, Você show... lembra dos dançarinos do, do Magrin? Nossa, ele é e dançaria, oh, tá? os moleque, você lembra os vídeos dos moleques? Os vídeos dos oh. moleques bombavam. Enquanto eles jogaram a mulher pro alto, saiam puxando cada um pro lado. do nada a mulher tava sem nada no palco. Doideira esse Rapaz, ah, ele... A mulher que tipo assim, que, pô, mudava o show. Tipo assim, é uma coisa diferente, tá? A mulher... Que... Eu já não gostava, eu não gostava de, de andar sem camisa e tal, pá, mas eu, Não, tem que tirar, tem que tirar e tal, gente, sem camisa e tal, dançando e tal. E os bailes aí, e os bailes aí que você já tocou aí, uns que você não esperava aí, que você foi que foi foda? Ah, pá, eu já toquei em vários lugares que eu não esperava, né? Pô, eu toquei... Pô, foi em Minas, uns lugares que eu não imaginava. Pô, fui fazer um show é, em Alantina, mano, na época, que, pô, eu pensei que era um baile pequeno, Cheguei a uma puta numa estrutura, eu nervoso demais e tal Pô, toquei em Santos também já, mano, cara, que... Pô, e toquei muito lugar. <risos> Mas, tipo assim, uns lugares que, que eu imaginava, tipo assim, é... Não, não chegar no lugar que eu, que eu cheguei, tipo assim, tocar Eu imaginava, tipo assim, tocar, é, pô, Volta Redonda e tal, barra mansa e tal e o, e o mais legal, tipo assim, é tocar e ser reconhecido, mano. Tipo assim, a pessoa que queria tirar foto e tal, toda hora, em cima. Você vê aquela vida de artista mesmo, que Manil, eu imaginava velho. e tal. Manil. Pô, em Vaçor, pessoal de Vassouros, tamo junto. dá te mandar um beijo. Desculpa, feliz aniversário atrasado e tal, não te dei. Com a, uma amiga minha de, de Vassouros, tipo, pô. Pô, também um o pessoal também super... Pô, sem palavras também, um lugar que Foda. eu fiz algumas vezes show lá também. Mano, e você viveu muito essa parada, então, de tipo você chegar e a galera vir em cima de você e... Pô, vivi, pô, incrível. E teve <risos> vez de vivente, você chegar, que você não tá esperando o que vai acontecer e do nada acontece, você não sabe nem, nem o que fazer. Pô, tipo assim, e uma vez lá tava no Rio também, mano, tipo assim, na casa de um amigo, num prédio e tal. Pô, do nada vi um pessoal me seguindo e tal, mano, não entendendo nada. <risos> Quando eu fui entrar pro, pro elevador, um monte de gente pra tirar foto e tal. Não, você aqui e tal, pá. Eu falei, que isso, rapaz. Pessoal tudo chegando uh, em mim, todo mundo confundindo com o FP. Umas pessoas sabe com o cabelinho <risos> mesmo e tal, pá. Pessoal, não é FP, não é o cabelinho. FP, é o cabelinho é e tal, pá. Caralho, cabelinho. Que foda, Pô, velho. cara que foi muito engraçada, meu. Mas isso, isso, isso geralmente acontece mais pra cá. Ou pra lá pro Rio? Pô, pro Rio acontecia muito mais que aqui, Que isso, cara? Eu pensava que só aqui... Nossa, no Rio acontecia muito mais, nossa. No Rio é pior que aqui, no caso. Caramba, velho. Aqui ainda, pô, é até um pouco favela, menos. Favela isso acontece? Pô, favela, um, um, assim, uma das vezes mais aconteceu vem favela. Mas no, no dia a dia mesmo, no shopping no Rio e tal vez em quando gosta gosto de dar uma, uma, andar uma andada assim, pá, só andar mesmo e tal. Pá. E tu é flamenguista? Oh, com certeza, fanático. Oh. <risos> Imagina ó, você entrar na, na, no Flamengo, você já entrou na loja do Flamengo lá pra trollar os caras, não? Cara, nunca, tentei, nunca entrei não, tipo assim, sempre eu passei perto, mas não entrava. Cara, vamos fazer um vídeo de trollagem pro meu, pro meu canal, qualquer dia? Ah, né? boa a gente ver. Entra, a gente vai no, na, na, na, na loja do Flamengo aqui e tenta trollar eles, velho. Pra ver se... Só, só tenta, só tenta. <risos> se ele não vê esse vídeo, né? Só okay. tenta. Porque aí a gente mete uma que, tipo assim, alguém lá do Rio mandou você ir lá buscar uma camisa e tal. Que era pro, era pro clipe, e o cara lá do Rio já acertou lá na loja. <risos> não vai colar muito mais também. Carai. Dá uma merda do caralho. Dá merda do caralho, não. Mentira, velho. A gente não vai fazer isso, não. <risos> mas se você rever no ar, é porque a gente finca. <risos> né? Ideias aceboladas. Dá uma cebolada velho. É zoeira. É zoeira. A gente não vai fazer isso, não. Ah, mas graças a Deus, mano E Ai, as que... favelas que tu já passou, que tu já foi tocar assim? Que foi mais... Que a... Nem que aconteceu doideira, mas que foi legal, pô. Mano, na verdade, tocar em Favio eu sempre fui mais, tipo assim, é... pra curtir e tal. Posso mal ouvir das vezes. Agora que tô um projeto aí pra tocar, com um amigo me chamou, pra fazer uma festa com os fãs do YouTube lá. Né? aí o Deve Santos, o VT do Trembala, tamo junto, meus monstros. O é... VT do Trembala, É, o VT trem é do Trembala. Parou. É a Marquear última, é a última. Um Ó, um último. Vou soltar na segunda Vou te mandar um fly Se eu postar Isso aí, rapaziada, chegando aqui Eu acho que agora é o nosso último gol Último aí. tech mano. Meu Deus do céu, último tech <risos> Ó Então, mano, você tava falando das favelas aí que cê... Pô, eu fui muitas favelas já, mano Sei lá, Mas você só, só, só não chegou a tocar nelas Então não chegou Pô, na a a verdade, tocar eu... Nunca tentei, ou pedi, ou me incomodei, eu sempre gostei muito de estar tá lá, mano, no ambiente e tal De ir pra lá pra curtir, é, tocar, pra... mas tocar é... pra cá É, eu sempre, assim, eu to... gostava de tocar mais boate, no caso, e ir lá curtir, minha, minha vida era essa, no caso Pô, eu, eu gostava de estar tá lá e tal, porque, pô, já ima... chegar na favela, as pessoas já confundiam muito comigo <risos> já confundia muito comigo, olha como é que eu falei Já confundia você com o outro, né? Não é você com você, não, pô Fala aí, fala aí Já é... Tipo assim, as pessoas já confundiam bastante Aí chegava, mano e eu, Pô, eu ia pra Nova Alônia, então mano, Nossa, Deus do céu, uma coisa, pô, surreal E tal, toda vez Pessoal confundindo, até o perto O perto eu vi que tal FPV e tal, eu vi Metalho assim, chegando Falando comigo é, mas é uma coisa muito de louco. Tipo assim, uma, até falar porque eu gostava um pouco da vibe e tal. Tipo assim, no começo já me MT, me rendeu várias coisas boas. <risos> eu te falei, mano, na época eu te falei, mano, pô, vão, vão botar isso aí num projeto bom que você vai sair tocando aí. Não, tipo, levando o nome do, do FP, mas você ia colocar. Sei lá, né? É, tipo assim. Eu tinha falado? Eu tinha falado, velho. É. Pegava DJ bala, DJ, alguma coisa, mas tirando dali, tá ligado? Tirando do, do FP. E com certeza você ia rodar pra caralho. Você ia rodar pra caralho. Assim, graças a Deus, tipo assim, é. É, Xeronquis, a minha ideia. Eu, o... É pra nós estar tá rico, pô. <risos> assim, eu acho que, o maior, o... Acho que a minha fortuna, maior, maior a minha maior alegria, porque tipo, foi conhecer as pessoas que eu conheci no, no meio da, do funk, mano. Conheci várias pessoas incríveis. Esse MC pô, você pensa que é marrento e tal, mas é aquilo, né, mano? MC do Rio vive no ambiente dele. Vai ter atenção pra quem tá no ambiente dele. Não adianta você pô, nunca viu o carro na vida e mandar mensagem pro cara. É, cara, é, é aquilo. Se você encontrar com... Alguém te encontrar na rua agora e falar contigo, você vai dar atenção. Você é... aí que tá assistindo, você vai dar atenção. Complicado. Alguém que você nunca viu na sua vida, tu cara te porra, mano, e aí, não sei o que, não sei o que. Você vai dar atenção? não tem como né Tipo você, vai, vai. é muita gente você tipo assim, ah, cai uma é e tal o cara dá atenção mas é basicamente isso então pô aí você tá no meio dos cá, mano, né? você tá no meio dos carros, você vê como é que como é que é diferente como é que os caras é mano Nota trabalhar com o roger lá o roger é um crianção danado pô, gente mas, boa mas, pô, sem palavras hoje pô mudou muita coisa né pessoas amadurecem, as ideias mudam mas no começo é aquela coisa de pô deslumbrado ele no caso, mas pô eu, pô tocava ideia de boa e tal, você via aquela coisa que você nem imaginava, o Arsen MC acha bobão e tal, todo devagar e tal, sua pô o cara de você chegou assim pá, mano, lógico, quando ele bateu um frente com ele e tal pô sem palavras, o cara é monstro, você tá conversando, dá super atenção tanto quando fui fazer evento com ele aqui, né, torceu o EVM, tipo assim, pediu um monte de coisa japonês, o um bagulho muito doido, sal e tal. Chegou, pô, cara, é marrento demais, né? Chegou pessoalmente, já logo me confundiu, pô, agora pensei que o FP e tal, pô, pô, Falei, normal, não me confunde e tal. O Nimit 2 também, até rio, me gastou, me puxou, tirou foto comigo assim, o FP aqui e tal. Pô, então, nessa caminhada, tipo assim, de... Eu ia bater de frente com eles em vários lugares, mano Até é... Acabei pegando amizade com um monte de gente e tal. E... Pô, então, todos os lugares que eles me viram, me cumprimentavam. Não tinha um lugar, mano Eu podia estar num bairro, tipo assim, eu ia pra curtir mesmo. Se eu... se eu chegasse juntinho com eles, eles já me botavam para ir junto com eles, assim, e tal. Mesmo sabendo que eu ia entrar de graça, mas eles já, pô, Entravam num bagulho deles, já, junto, ficava de... Não, em volta de todos os bairros que eu tive você tava com algum artista. Porque, tipo assim, conhecia todo mundo e tal. Na época. Hoje Mano, dia... você sabe que eu fiz a turnê do FP lá pro, pro Espírito Santo? É, eu vi que só o vídeo, não vi Eu, eu filmei a turnê dele, é o Voando pela Fé. Quem fi... Eu filmei. tá, Aí, quem viajou com ele foi eu, o BT e o Chino. em casa. Pô, na época, mina de dinheiro que o BT perdeu. Mas é, é... Mas, pô, é... Pô, eu sou muito agradecido, sinceramente. Tipo, assim, claro que eu não fiz tantos shows assim, que eu ia imaginar, mas eu também nunca... Eu gostava de estar tocando, aí, de ver o ambiente, eu gostava muito do ambiente e tal. Sabe o que aquele moleque, quando no colégio quinta série, agastado por todo mundo e tal, você chegar no staff, chegou, você poder escolher quem você puder ver. <risos> ficou uma coisa muito... É diferente, entendeu? Tipo assim, não é aquele patinho feio da turma mais. Tipo assim, você uhum. ser... Acho que muito, acho que sonha com isso no caso, né? Tipo você, assim, ser... Às vezes só de você ganhar um status. E, tipo assim, você não deixa não... de ser o... O, o eu... que a... É, na, na realidade, na realidade, cria de comunidade, tá ligado, velho? Cria... Quem, quem, quem... Eu não sei quem não é da favela, porque eu sempre fui da favela, né, mano? Então... <risos> Não é na favela pra você pegar uma mulher, você tem que se destacar. E é. na realidade, tudo é por causa disso aí mesmo. Isso é verdade. Isso o não... cara ele quer ter uma moto pra quê? O cara quer ter um carro pra quê? Pra ser destaque, né? O cara <risos> quer ser MC pra quê? Pô, eu lembro do meu amigo que faleceu aí sem falar, mano. Pra nós pegar uma mulher bonita, a gente tem que ser bandido, tem que ser o artista, DJ e é, tal. Falo, é, assim, ou é, é, jogador é de futebol. É, nós é mano, feio. Mano, na favela esse, é, ou o cara é jogador de futebol, ou é MC, ou é o DJ. Ele fala, nós é feio, mano, não tem como. Então, passei a viver o sonho dele, que hoje, graças a Deus, tipo assim. Mas aí também, ou o cara é o fotógrafo, <risos> o cara que faz o vídeo. <risos> tá, no é... meio, tá no meio do artista e tal. É, é isso aí. Então, graças a Deus, mano. Tipo assim, eu conheci pessoas que eu nem imaginei. Nossa, que pessoas vivendo. Vou dar uma avô pra tudo. Você viajou muito, cara. Você chegou aí é. pra fora do estado já pra alguma coisa? Ih, viajei, Santa Catarina, Manaus, tipo, é... já fui pra Espírito. Isso Santo, tudo acompanhando e né? indo com um show seu? Pô, já, alguns aí eu fiz show, outros acompanhando e tal. Acompanhando artista e pai Maneiro, e tal. Fui cara. pra vários lugares, mano. Também fui a trabalho, tipo assim, coisa que eu nem imaginava. Mano. Pô, viajar passeio e tal. Mas fui pra muito lugar. Maneiro, Deus. cara, maneiro. Pretendo viajar mais, né? Tô aí com o meu DJ, meu, meu DJ meio me aí, pô. Daqui a pouco eu não tô me Ceará. Mandar um alô pro pessoal de Ceará aí que vai acompanhar nós, que o GD vai repostar o bagulho. Foi minha topinha de Ceará, breve, direto aí. E. Pô, minha meta agora é, tipo assim, explodir o, o, o moleque mesmo. E. Pô, se lá. Deus quiser, né, mano? Se Deus quiser, daqui a pouco, galera. Se Deus quiser, eu, eu vou ver. A galera aqui da região pegando o turnê internacional. Na fé, na Porra. fé. Acho que tudo vai... Tá ligado? Pegando, pegando ali. Tem uma galerinha indo fazer... Sabe onde é que tá rolando? Onde é que a galera tá abrindo porta pro, pro, pro nosso trampo? Nova York. Ó, Ué. o Pelé. Valeu, DJ Pelé. Maluco, gente boa pra caramba. Você tá ligado, DJ Pelé, tá, ligado, tá lá. Já vi lá no, no Redo Bacalhau. É, ele mesmo, ele mesmo. DJ Pelé tá lá em Nova York, tá fazendo baile. Tá fazendo é. baile lá, mano. A, a Europa, tem muita galera rodando a, a Europa toda ali, ó. A galera pega por Portugal e sai rodando ali o bagulho todo. Mano, tudo, tudo trampando. A DJ Agatha, eu acho que ano passado tava lá a Jay Agatha passou, passou em vários lugares, mano, vários lugares, vários lugares, várias cidades, passou, passou trampando, mano. Então tipo assim, e é... eu tenho, eu não sei se você tem isso na mente, mas eu tenho essa parada mano. de pegar uma galera aqui, fazer aqui, mas pensando já em como passear para lá, mano. Pô, essa que é que a gente meta, mano. Daí, mano. Essa é a meta, tipo assim, mulher que estou lá aqui, nós ficávamos por um bom tempo estou lá. Fazer a vida deles, né, no caso, pô, financeiramente, dar uma boa condição a família e para eles mesmo, a gente também. Porque, tipo, a gente sabe que se a gente estourar um aqui, a, a gente tem caneta para ficar um tempão na pista, mano. Sei. Já tem gente para escrever música uhum. para nós ficar, um. Então, é, o nosso projeto é isso, né. Principalmente pro dia, depois pro dia manter. Porque Ué. chegar no, no, no, no, no, no alto é difícil, mas quando chega também é muito fácil cair, mano. Mano, e Deus vai abençoar, cara. Deus vai abençoar. Se Deus quiser e Deus quer de isso tudo, isso tudo se concretizar. Uma parada que eu fico assistindo muito bagulho de coach, não sei se você se liga nessas paradas. Os caras falando, cara, de você chegar na frente do, do espelho e falar tudo que você quer pro seu futuro, tá ligado? Que o bagulho acontece. Então, mano, eu tô pegando isso pra mim, de eu falar... Porque para mim, essas coisas vão acontecer, entendeu? Vai, vai dar bom. Vai é verdade, bom. mano. Que igual, tipo assim, quem planta coisa boa, no final vai correr coisa boa. Não tem, não tem essa, não tem outro caminho, mano. Então, pô, o negócio é trabalhar, mano. Trabalhando, tipo assim, não pode desistir e acomodar. Quando botar o, o, o foco no trabalho, mano. Que não adianta de nada a gente sonhar e não querer trabalhar, mano. Se, pô, se a gente focar no, naquilo E por batalhar, lutar por aquilo mano Depois lá na frente, honrar cada suor Que, que a gente teve lá atrás mano. O bagulho vai é ficar um bom tempo É isso, é isso Rapaziadinha, nós estamos chegando Ao fim aqui do nosso podcast Valeu, queria agradecer A todo mundo que colou aqui até agora Aí tá quantos minutos? É, acho que 10 e alguma coisinha 10 né? e alguma coisa isso daí Dá pra gente terminar Queria agradecer a todo mundo que colou aqui, até aqui, que assistiu até aqui. Valeu, rapaziada, por ter colado aí. Breve em breve, se Deus quiser, alguns projetos rolando aí. Oh, se Deus quiser, na fé. É isso aí, vamos, vamos ver se a gente combina tudo, alinha tudo aí, pra tudo acontecer. Cara, deixa aí só as redes sociais. A rede social aí no, dos seus artistas. Bom, né, então. que você quer falar? É... YouTube, Instagram. A rede social, meu, é Cabelinho, o Mágico. Mano, o Mágico! Eu sempre falei com ele, mano, esse bagulho de Mágico. Pior que coisa. Mágico esconde o quê? Rapaz! Você faz o quê? É, a Mágico coisa... costuma esconder as coisas. É. Você é muito doido. DJ Cabelinho, o Mágico aí. O Mágico! Segue também aí, meu parceirinho aí. É MC Caneta. E tem meus artistas, né, MCGD polêmico é que tá vendo aí. A minha MC é Jéssica Candino, se eu não me engano, no Instagram dele. Se eu não me engano, foi <risos> é MC, cara. Rapaz, ah, falar de mulher é uma coisa muito <risos> complexa. Você é você, você como um FP do trem -bala. Não, como um arcabivinho mesmo. Tipo assim. Mano, já como um FP trembala bala e nem ficou sabendo? Ah, não sei, porque eu já cheguei pra um PH sem saber nem o nome da pessoa. Pum. E ela também não ficou sabendo o Ah, sua. assim, ela sabe que eu sou artista mais ah. pro nome e tal, pá. Ela achou ah, que pegou o eu... FP, contando pras amigas tudo, eu fiquei com FP, cara, ah. com FP porra nenhuma. Minha MC já ficou com o FP, é complicado. <risos> Oi, contando fude. Olha enquanto. Olha, olha só que você tá Nossa, no podcast. Falei, nossa, no... é podcast, mano. Eu até não disso. tem corte, não. <risos> né? Meu Deus do céu. Ah, mas você não falou o nome da MC. É, isso é verdade. Mas é. Mas é, mas... é, muito, é muito tempo atrás, para não confundir a situação toda, entendeu? muitos cara, anos Cara, mas então, velho. Véio... Pô, nesse mundo tem muita. Não, mas já, muita... mas já aconteceu. Deu tá com mulher e tal, achar com a FP?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 É, eu, mano, eu sempre gostei de ser muito discreto. Pra pegar a menina de chavar sem ninguém ver, porque eu aprendi um negócio, né? Às vezes você tá no bloco de amigas, é. Às vezes todas quer ficar com você, igual aconteceu comigo a oh, certa situação. tirando um onda aí. Ah, tá, é que é se aparecer, velho. Vai... É, é, tipo assim, às vezes <risos> tudo... se aparecer. Às vezes tudo quer ficar com você, mas você pega uma e estraga com todas as outras, Cá, entendeu? Entendi. É mais fácil pegar um número delas. É, fazer uma amizade e tal, que se for um bom malandro, você pega três no bonde, entendeu? Oh. Que pegar uma só, entendeu? Então você é, é um maluco transante, entendeu? É. Tá nada, não sou nada, sou nada. <risos> Sempre tive, eu sou um nome pra casar, né? Sempre tive relacionamento. Oh, <risos> <risos> valeu, Cabelinho. Cabelinho transante, né? É o básico. É O mágico. Qual é a qual é da magia, velho? É, então, é o Mágico da putaria, né? Com o bagulho, né? Valeu! Então, valeu. Aí. valeu <risos> mágico da, e, e, e a tão famosa revoada? Nossa, muitas. A revoada meio que era a nossa resenha, né, ou a social, alguma coisa... Rapaz, revoada. é muito revoada. Nossa, Deus do céu. nós fomos revoados que eu, que eu nunca imaginei na minha vida. Tipo assim, tá, eu, dois amigos e dez se de ter sexo oposto. Sete, e sete, Dois, sexo dois, dois amigos, três amigos, sexo dez, ao posto. Depois. É, nossa, complicado. Tipo assim, quando você chega até um staff, né, da mais cidades, como Valença, Minas mais, e tal. Mais, nova. Mais, é. Revoada Vegas. Nossa, muitas. muitas. Que aconteceu na Vegas, fica em fica. Vegas. É, morreu a minha, no caso. Tem pessoas que dava meu número errado, mano. Tipo assim, tinha engraçado que, tipo assim, você via a menina bonita e tal, chegava na hora e pô, a menina não, era mano, tão mas bonita fala assim. da Revoada. Nossa, é muito. É, não tem como, foi uma atrás da outra que já rolou. Não tem outro. como nem falar da Revoada. Né? Rapaz, tinha uma vez que a gente tava, é. aniversário de um amigo e tal, pá. Um amigo chegou, falou, pô, mano, é, eu fechei um bagulho e tal, já foi que você é o artista do bagulho, vai chegar as meninas tudo, nós vamos colar pra tal lugar e tal, pum, X, E, é isso. foi bom, boa mano. Chegou lá no local, mano, um amigo, pum, fechou o negócio, as meninas tudo. E ele, eu sou bebê, mano, é bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, chegou na hora de pagar a conta. <risos> tá, deu dia. Meu Deus. Rapaz, mano. Ninguém tinha o um dinheiro? Não, olha que noideia, tipo, assim, rapaz, a gente pagar... Só que, tipo assim, ele começou, a situação, a meninas começou a beber junto. Hum, rapaz, o negócio deu, tipo assim, ela tinha mil reais pra gastar, viu? O negócio deu três mil. A menina bebeu pra caralho. Nossa, junto com ele, tipo assim, a sorte que a meninas tinha cartão. A menina foi rateando, passando cartão, uma, outra e tal, outra deu o dinheiro que tinha no bolso, foi uma coisa... Rapaz, que doideira, rapaz. Mano, nunca mais não faz uma coisa dessa caralho, e tal. Caralho! E tipo assim, a menina ficou muito puta com a gente. <risos> Ela achou que vocês iam pagar tudo. É tipo assim, elas pagou mais que a gente. A gente pagou mil reais que a gente tinha no bolso e acho que pagou juntar. Dois assim. mil. Mano, juntar, passar um cartão uma, outra. Pô, uma menina é, tipo, a mãe da menina transferiu o dinheiro pra outra pra pagar o um negócio lá no, no local que a gente tava. Foi uma coisa muito de doido. Cara, imagina ela ligando pra mãe dela, mãe. Então, é que eu gastei dois mil aqui no bar. <risos> Meu Não, Deus! Não, tipo assim, falou que tinha perdido um dinheiro e tinha que, tipo assim, e tinha então ter um dinheiro pra voltar pra casa e tal. A mulher tinha sido 300 reais pra ela que faltava pra, pra, pra pagar a conta. 300 reais pra voltar pra casa é foda. É, a mulher foi lá e depositou pra ela e tal. Foi <risos> uma coisa, pá, eu, tipo assim, depois da... acho que ela foi a mais extrema. E Caraca, a gente tinha muita, muita coisa, pá. Pra... E, eu, e eu achando que o dia que eu fui no. No Mistura Carioca gastei o um dinheiro alto assim, eu não gastei nenhum texto disso aí rapaz Nossa, gastamos muito Eu comprei lá um combo lá e depois eu fiquei chapadão, comprei outro combo então, eu acho que eu gastei muito Nossa, nesse dia foi que tipo, assim, nós quase morremos a videira caiu Nós estávamos daqui para Nova com três mulheres, nós fomos daqui lá nós vamos na putaria só, mano. Dentro do carro. Dentro do carro. Só o motorista, tranquilão. Não, eu era eu o motorista, depois ele eu eu vem, vem, vem dirigir e tal, o pai <risos> ele dirigiu um pouco, pô, aquela putaria toda extrema e tal. Eu falei, mano, não tem como, aí não cabe, já puga aqui pra frente pra dividir de novo, ah, ah, ligou aqui atrás mesmo. Caralho. Porque, mano. nosso Deus do céu, tipo assim, rapaziada, igual o meu parceiro, quem vai entrar nessa vida, é muito bom essa parte. <risos> Não, Porque... então eu, eu fiz parte da, da galera que fazia a noite assim. E, tipo assim, pô, eu tô tranquilão. eu... Casou, tranquilo e tal. Minha tranquilão. meta é essa, casar, entendeu? Tô tranquilão, e tal. mas eu vou voltar pros trampos. E, mano, é só ficar tranquilão, mano. Oh, mas na noite, tipo assim, não tô abrindo a Minha sessão. Já foi disco que a gente pensou que ia dar bom deu super ruim porque o meu amigo Jean é o carnicia Jean? Jean? é ele mesmo que é... você tá falando? o pilanhão Ô, é <risos> Ele, velho. Eu ia falar, cara, eu <risos> ia falar, ô oh, piranhão, você falou no meu <risos> mente, cara, é ele mesmo, cara, que Pegou isso? metade de volta redonda, a moleque Caralho. era sinistro. Mano, na moral, velho, o já... Jean... Sinistro, moleque. Ô, oh, todo sábado ele tava com uma pessoa diferente na Puzzi, cara. O moleque é sinistro. <risos> Brocador nato. Caralho, na moral mesmo, Jean, é brabo mesmo. Pô, brabíssimo, eu mano. Eu já até... vi ele... Do final de semana, assim, com os pessoal, falei, caralho, velho. Do nada che... ele brota. Do nada ele brota. Você chegava na festa, pô, a menina olhando pra você. O pessoal que tava olhando pra você. Aí o jean olhava assim, sí, já peguei. ainda, Ih, já peguei. É, ela, ela complicado. A menina passava, a menina passava <risos> empurrando a gente. Falei, ué, que, que essa menina tem? Ih, eu já peguei ela, pô, nem tá mandei bolado, mensagem. Tá bolado. Tá bolado. Pô, ela é incrível, mano. É incrível. Nossa, era toda festa, um bagulho diferente. Cara, o Jean é muito maneiro de trocar ideia com ele. Nossa, Deus do céu, foi é demais. Você tem, tem contato com o Jean? Ah, tem, tem sim. Então, pra marcar uma resenha com ele, isso. Porra! Você vai rir demais, o Jean. Jean, é na moral, velho. Cola no estúdio um dia pra marcar uma resenha. Isso é muito engraçado. É, é muita resenha. O Jean é o famoso Walter Donald. Ele, ele, tá, ele tá com a lanchonete? Tá, mas não, hoje em não. dia acho que tá com outro trabalho, velho. Caralho, teve um dia que eu colei na lanchonete dele, eu acho que... Acho que ele me deu o hambúrguer, velho. Acho que eu nem paguei o hambúrguer. Nossa, quando tinha lanchonete, eu comei um lancho de Eu acho que eu não paguei o hambúrguer, não, velho. Quando eu cheguei lá, já veio com o hambúrguer assim na mão, assim, pra mim, eu comi o hambúrguer. Mano, nós ficamos, acho que uma semana no Rio, uma semana, mano, na casa dele aqui. Era só macarrão com frango que a gente comia, na com panela de, <risos> de arroz feita. Aí eu saí nela, só isso, mano. É, bravo, velho. Mano, mano. Mas, tipo assim, quando eu era solteiro também, mano, tipo assim, eu, eu colava num cardápio e eu ficava fazendo o que cardápio, mano. Eu falava, ah, é fa mano, é mais fácil pra mim fazer estrogonofe que tudo. Rapaz, mas. Eu, eu saía no mercado pra comprar alguma coisa e estrogonofe, mano. Estrogonofe. Em, em cinco minutos tá pronto, mano. Em cinco minutos tá pronto, é muito bom. Tipo, tinha uma vez que nós tava só comendo macarrão, macarrão, macarrão e tal, mano. Nós não fomos pra revoada, nós não aguentamos a revoada. Quase passamos vergonha. Passaram pô. mal? Ah, pô, nós não passa aguentando. Não passo, pariu, passamos... Foi assim, a sorte que a menina não explanou, gente, que nesse dia quase passamos vergonha. Porque foi uma coisa muito de louco. Porque, assim, nós tava só comendo aqui na área de surtança. Então, vai, aí, então é isso, pô. O Jean tem que vir aqui, que é muita história. Nossa Deus do céu, passamos muita história. O eu, Jean é o cara que mais tem história em volta redonda pra contar. Que é o cara que é um matador, conhece todo mundo e tal. Não sei se vai poder contar a história, porque o Jean tá casado, né? Meu Deus, porque aí eu, ó, nunca, e não alombrou o cara aí. Nunca mais uma coisa dessa. Rapaz, você alombrou ele aí, ó. Ele vai ficar bolado. Acho que vai não, o tipo, Jean gosta da história também. Eu gosto. É história, é, né, é, é mano? É passado. É coisa né? passada, né? Pô, Mas ela sem palavras, pô, curtimos muito já. Mas, pô, não tem como, ele é o um, é um incomparável, não tem história com ele, você riu o tempo inteiro, o negócio é de verdade. Vamos dar um abraço pro parceirinho, tamo junto, Jovem, brota aqui. Valeu, meu mano, valeu, em breve, em breve. Pô, se Deus quiser essa pandemia vai acabar, vai dar pra gente reunir aí a galera, fazer um churrasquinho. Pô, é isso mesmo, a meta. Gravar um podcast aí ao vivo, imagina a gente ficar aqui o dia inteiro ao vivo. Nossa, o dia inteiro é muito... ao vivo, quatro... olha só o que a gente podia fazer um dia inteiro ao vivo, uma câmera apontada para nós ali aqui trocando ideia, aqui. Aí só para finalizar, outra câmera apontada para lá, ó. Lá a gente pode botar os DJ ou aqui os DJ e lá os MC mandando ao vivo, aí aqui fica aí DJ mandando ao vivo música, mandando as paradas e lá aí, lá os MC, churrasquinho rolando, nós o dia inteiro aqui falando bobagem. Pô, meta, meta. Pô, breve, vamos Arquitetar isso. Ou então até só o podcast mesmo. Nós resenhando aqui, o churrasquinho rolando ali. Pô, você é Alves. Você é Alves. Vamos marcar pra fazer meus, meus MC aí. Resenha um pouco com ele. Se vai demais. É muita história. Nossa, com o GD, então... Tem história que, pô... Já veio, tá levando os caras de Shelton. E deixa, deixa pra história com o GD. Que o GD vai contar isso tudo aí. Que é muita resenha. Caramba, velho. Nossa, é muita resenha. Já teve acidente no... De vocês? Rapaz, o Celta que eu andava tinha uma bagulho de cadeirante na frente, uhum. na frente de atrás. E ele fazia show na Nova Holanda e tal, o GD. Pá, nós passamos, os policiais parando tudo, todos os carros. Aí os policiais olhou pro carro nosso, Celta tinha, as cadeirantes na frente, deixando nós passar. Quando nós passou, o senhor pra gente uma cara feia. Ficou bolado? Ficou bolado, porque, tipo, você assim, viu que na cadeia antes um monte de homem dentro do carro, mal encarado. Por isso, pensou assim, pô, devia ter parado aquele carro ali, mas já tinha passado, então já era. Deixou, já era. Rapaz, começamos a rir demais do carro. Nossa, por isso é penúteo de deixar nós passar que ele tava falando tudo, só por causa da marca de cadeirante deixou nós passar direto. Meu Deus do céu. Sete ver aquela marca Não, mas também, mano, podia ser um dos caras de cadeirante <risos> Rafa. Mas ele gente... olhou assim, o um naipe, ele deve ficar <risos> bolado. É, ele ficou cheio de iPhone com aquela de marcada, raiva. é os caras vindo do tipo baile. Assim, ele tipo... ameaçou, a rapaz, mas tipo, assim, já tinha outro carro mais pro criminoso atrás do nosso e para o outro. Rapaz, mas, pô, é muita história. O ele vai contar essas histórias aí quando ele vinha aí e tal. Menor sonhador demais, vendia geladinho, hoje em dia tá, com as coisas estão tá começando a acontecer para ele, hoje já vive um pouco de música, hoje já tenho ganhando uma renda, tipo assim, boa. E eu fico feliz com isso, porque, tipo assim, ó, ele foi, foi um dos primeiros que ele chegou e tal, fui passando contato aqui, contato ali, começou a abrir as portas pra ele, hoje já tá ficando grande e na fé, mano, como é que vai se fundir aí, junto com os outros, vai vir tudo no um gancho também. É não, isso. Nós vamos mudar é. o seu estado Vamos botar o estado no mapa oh, a Obrigado, né, mano? Que, pô, que é isso que speak. Mano, valeu por ter colado Ajude, Valeu mesmo por ter vindo aí Show, rapaziada, chegamos ao fim Do nosso podcast E aquilo, você que chegou até aqui E não deu a likezada Pô, Você sabe como é que é, né? Tá sacanagem, né? Pô, pelo amor de Deus mesmo Então se você é um fodinha Petraga o dedo aí no like hoje, que o bagulho foi foda. Deixe um joinha. <risos> Porra. Valeu, rapaziada. Então, Fui. Show de fe. igual o FB fala. Abas comigo mais frente, não é Abas comigo, bye bye. <risos>